Olá pessoal, vamos lá para a nossa terceira aula, resolver esse problema de é, impressão. Então, na aula anterior nós criamos a nossa folha A4, né? dentro da norma BNT, vimos alguns recursos aqui que o AutoCAD possui, né? De seleção, por exemplo, a seleção azul, a seleção verde, enfim, agora nós vamos trabalhar um pouco no layout. Tá? Então, no, o layout é a aba de impressão. Okay? Ele é a aba de impressão. O que, que acontece aqui? Nós temos aqui ó, uma folha, representando a folha que vai ser impressa, e temos uma janela que é chamada de viewport. Essa janela viewport nós vamos apagar. um então, deleta aí. Seleciona e deleta. Nós vamos configurar primeiro a nossa folha. ok? Vamos deixar essa folha, é, esse layout, pronto para receber o desenho que nós desenvolvemos lá no modelo. Okay? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é dar uma, um nome para essa aba de layout aqui. Ó. Então, botão direito, rename, né? vamos renomear, Ela ficou azulzinho aqui, ó. Tá vendo? É só você colocar o nome. Nós vamos chamar de folha simples, tá? Você pode dar o nome que você quiser a esse a essa aba de layout. Clica fora aí ela. Então, antes estava escrito layout, agora está escrito o nome que nós demos, ó, no caso folha simples. Por que, que eu pedi para renomear? Porque nós podemos ter aqui, ó, folha simples. Folha A3 especial, folha A2, folha A4, é, folha, sei lá, vários tipos de abas. Também podemos ter aqui, ó, em cada aba, um tipo de desenho. Então, planta baixa, é, corte, elevação, é, planta de situação e assim vai, tá? Então, esse negócio do layout aqui, ó, das abas é muito importante e vai otimizar muito o serviço para nós. Bom... Mas vamos ao que interessa. Então, coloquei o nome novo aqui no meu layout. Agora eu clico com o botão direito. E vou configurar o quê? Ó, eu tenho, tenho que estar selecionado aqui hein? folha simples. Ó. E tem que estar apagado o quê? A viewport. Tem que estar branquinho assim. Ó. Ó, folha simples. Botão direito. Página. Ó lá. Gerenciamento de página. Page, Setup, Manejo. Clica no gerenciamento de página. Vai aparecer lá, ó, folha simples selecionada. Né? Aqui, ó, folha simples selecionadas E nós vamos editar, modificar essa folha simples. Clica lá. Aparece uma nova janela de configuração. Primeira coisa que nós vamos fazer é configurar aqui, ó, o plotter. Então, vem aqui, ó, no nome do plotter. Clica na seta. Usa a barra de rolagem, está vendo? Aqui do lado. Nós vamos procurar uma impressora que converte do DWG, que é o arquivo do AutoCAD, para o PDF. Ok? Clica e seleciona. Então, ficou lá. Nome, impressora. Vai converter do DWG para o PDF. Ótimo. Segunda configuração. É determinar o tamanho do papel. Certo? Então, qual é o papel que nós desenhamos lá no módulo? Nós desenhamos no modelo o papel A4. Então, eu tenho que localizar aqui um A4. Observa que ele tem aqui ó, uma série de papel, de formatos de papel. E tem vários A4. Está vendo? Ó, ISO, A4. Não é esse. O nosso papel está lá em cima. Ele é um ISO Full Blend. Tem que ser esse. Em função da margem, ó, ISO Full Blend A4. Tá, ó, ISO Full Blend A4. 210 por 297. Tem que ser Full Blend. porque Senão ele vai criar uma margem muito grande e nós vamos perder a área de impressão. Ok? Então, determinei lá o papel. ISO Full Blend. Ótimo. Área de plotagem. Layout. Então, fica desse jeito aqui. Não precisa mexer. Se tiver curiosidade, pode clicar, ele tem outros tipos de área de plotagem, mas a que nós vamos estar utilizando é a do layout, ok? É escala, escala da plotagem, está aqui, ó, custom, não é custom, é um para um. Nós sempre vamos imprimir um para um, porque nós estamos configurando o papel. A escala nós vamos dar em outro local, que é dentro da viewport, Tá? Vale lembrar isso. Então, aqui, ó, Scale, ótimo. É, offset, não precisa mexer. Né? É, plot Options, não precisa mexer em nenhuma dessas opções. A única coisa que nós vamos alterar aqui é o Drawing Orientation. Olha lá, retrato. Certo? Retrato. Outra coisa que nós vamos alterar aqui é a tabela de estilos de plotagem, que está relacionada com a espessura das linhas. Né? Nós podemos criar vários padrões de espessuras para as linhas, e posteriormente nós vamos ver esse recurso, mas hoje, aqui nesse exercício, nós vamos habilitar o ACAD CTB, aqui, ó, ACAD CTB, e vamos padronizar as penas para esse arquivo de pena. Então, aqui do lado eu tenho um botãozinho, ó, ó, que é o de Pena. É o de Configuração de Estilo. Ó. Fica aqui do lado. Ele vai aparecer para nós todas as cores. Ó, todas as cores. Nós vamos utilizar nove cores. Então, eu clico na primeira, pressiono Shift e vou até na última. Está vendo que ele selecionou todas? No desenho técnico, é muito difícil a gente imprimir colorido com várias cores na maioria das vezes a gente imprime tudo em preto mesmo tá? então você vai selecionar essas cores vai haver, vir aqui em color ó, e vai selecionar a cor, ó, preto quer dizer que para todas essas cores selecionadas a impressão será preta ok? depois, você vai vir aqui ó, nós vamos relacionar cor 1 com a espessura Line H Certo? Cor 1, espessura 1 No seu caso aí, ó, não vai estar selecionado Então você tem que clicar na setinha verificar que eu posso configurar várias espessuras para o AutoCAD e vou escolher aqui, ó, 1 milímetro Então, cor 1, 1 milímetro Cor 2, o que, que você acha? 2 milímetros Clica e escolhe lá 2 milímetros e assim por diante, cor 3, 4, 5, ó, cor 5 é o azul, 5 milímetros, cor 6, cor 6 é a magenta, 6 milímetros e assim por diante. Feito isso, depois que você confi configurar e conferir, você vai clicar em Save e Close, fechou? Ótimo, tá pronto a sua configuração. De página. Ok. Certo? Terminou essa configuração. Close. Então tá aí, ó. A folha 4, né? Representando a folha 4, sem, com uma margem mínima, no formato retrato, e já está configurado as penas e a impressora que vai converter em PDF. Agora nós entramos no segundo processo, que é o que eu preciso trazer aquela folha que foi desenhada lá no model para cá, certo? Então o que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar o procedimento básico do Windows. Ctrl X para recortar, Ctrl V para colar. Então eu seleciono o, a, o desenho da minha folha, está né? toda ela selecionada. No teclado CTRL mais a letra X, ele vai recortar, quer dizer, ele vai tirar aqui do modelo, né? Porque nós vamos levar esse desenho todo lá para o layout. Tem que ser usado o CTRL X, tá? Não pode ser usado o copy. Eu tenho que retirar o desenho da folha aqui. Bom, de, depois eu vou clicar aqui no layout, né? E vou fazer o CTRL V. CTRL mais a letrinha V. E a minha folha vai estar aqui, ó, no cursor. Certo? O que eu preciso fazer agora? Eu preciso posicionar essa folha no lugar correto. Como nós vimos na aula anterior, eu tenho a configuração do limite. E lá no limite, eu configurei a origem, que foi 0,0. Até mencionei para vocês que, enquanto Jesus não voltar na Terra, a origem será 0,0. Então, em função disso, o meu posicionamento desta folha será o quê? Na origem. Então, o que eu digito aqui? 0,0, Enter. Pronto. A folha está, o desenho da folha está posicionado. Ok? Ótimo. Se você lembra bem, é, nós desenhamos 210 por 297, que foi o tamanho da folha. Que é essa linha de fora aqui. Ó. Como eu já tenho a representação aqui em branco. O que, que acontece? Eu não preciso dessa linha de fora. Então o que, que nós vamos fazer? Vamos apagar a linha de fora. Ó. Seleciona. E no teclado mesmo. Delete. Pronto. A minha folha A4 está pronta. E configurada. Com a minha área de impressão. Dentro da ABNT, ok? Ainda falta um passo que é o que? Criar a viewport aqui e a gente testar a impressão, ok? Isso nós vamos fazer no quarto vídeo para não ficar muito longo este, ok? Então você salva isso, né? Vai lá no, no comandos salvar e save. Clica em salvar, não esquece não, ou apenas aqui no, disca, no disquetinho, save, ok? É isso, até a próxima aula. Tchau, tchau.